É, tocar uma primeira música, e, e assim vai, né? em função do que você vai ofertar depois como solução.